Favor é a coisa mais cara que tem. Você passa o resto da vida devendo. É melhor dever dinheiro do que dever favor. Então, é, não deva nada para ninguém. Você deve ser agradecido quando alguém faz alguma coisa por você. Mas escravo não. O problema é que até o momento que a pessoa te fez algum favor, alguma coisa, te ajudou, tudo bem, beleza, você vai ser agradecido. Mas é só isso, nada mais, não precisa ficar escravo da pessoa o resto da vida, entendeu? Não precisa e não é para fazer isso, não é correto. Então, se algum líder religioso ou algum pregador te ajudou em algum momento, tá bom, agradeça e tchau. O seu compromisso é com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia, não com o pregador. E o compromisso do pregador tem que ser com Jesus, com a Bíblia, com o Espírito Santo, com Deus. Não exigir de alguém um retorno qualquer. Tudo bem? Então, não dê sua vida na mão de ninguém. Ainda que o pregador foi usado por Deus para trazer a palavra de Deus até você, foi só isso, acabou, acabou a sua relação com Ele. Você vai ser agradecido, tá, tá, tá, mas não escravo dEle. Mas não deixar sua vida na mão dEle. Não ficar esperando que tudo que vem de Deus agora passe através desse pregador, através desse líder, através de, dessa pessoa qualquer. É, você deve buscar direto de Deus, as coisas que vêm de Deus. Inclusive, quando o pregador te trouxe a palavra de Deus, ele estava só sendo usado por Deus. Ele foi só um instrumento para que Deus falasse com você. Se você tivesse lido a Bíblia direto, Deus tinha falado com você direto, direto pela Bíblia. Se Deus tivesse aparecido num sonho, numa visão, um, um modo qualquer, num trovão, num raio, sei lá, falando através da, da, das coisas, da natureza, de, um, de uma mula o que fosse, beleza, você Deus teria falado com você sem intermediário. Mas ele teve, teve com alguém e essa, essa pessoa era só um instrumento. Pronto, acabou a, a, a função dele. Pronto, agora é você direto com Deus, sem intermediário. Ponha isso na sua cabeça, pega a sua Bíblia, vá você mesmo buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar Deus, invocar Jesus, chamar Deus, chamar Jesus para dentro de você. Invocar isso, chamar para dentro. Chamar para perto, chamar para dentro de você. Então você vai direto com Deus. Esquece os intermediários, esquece os líderes, os pastores, os qualquer um, eu, quem for, não interessa. É você e Deus, o, o, o instrumento que foi usado... Para você ouvir a voz de Deus, já fez o seu papel. Agora é você e Deus.